A causa de todos os seus problemas começa no nascimento. No momento que nascemos, nós somos expostos a pessoas com problemas. Os seus pais tinham as suas próprias habilidades sociais, seus métodos de lidar com problemas e situações estressantes, suas próprias questões. Eles nunca chamaram isso de problemas emocionais. Tudo na sua vida hoje, na sua cabeça, no seu mundo e tudo que você faz é normal para você. É normal estar triste, Sentir-se rejeitado, incomodado, estar chateado. O que quer que seja agora, tudo isso parece normal. E o motivo disso ser normal é por causa das suas experiências de vida. Seu cérebro registrou memórias, experiências com sua mãe, seu pai, namorados, namoradas, experiências com remédios, drogas e tudo mais que você já experimentou. O seu cérebro, ele registra tudo e organiza as coisas de volta na sua cabeça. Assim como faz um computador. E esse computador, que é a sua mente, se atualiza naturalmente com base naquilo ao que você foi exposto naquele instante. Isso quer dizer que quando você começa uma experiência na sua vida, o seu cérebro começa a sua atualização. E então você começa a criar ou problemas ou soluções os seus problemas. Se isso faz sentido para você e se você quer aprender a criar soluções, me chama. Eu sou Rogério Peixoto, do site experimenteapaz.com.br. Paz.com.br. Um grande abraço e experimente a paz.